Então, quando a gente trabalhou o modelo SLM, a gente viu muito aqui sem o modelo é, com a economia fechada. Não dá para pensar no modelo SLM, economia fechada, porque as economias, elas são abertas. Por mais que você pense, não, tem economia, né, como a, a acho que é norte-coreana, né, gente? É, que é mais, que é fechada, né, então, tudo bem, né, é, mas não é o padrão tá o padrão é uma economia aberta e uma economia aberta você quando você aplica uma política monetária uma política fiscal os efeitos internos nessa economia é bem diferente daquilo do que seria uma economia fechada é, inclusive até uma própria né, hoje a questão como a gente até colocou numa aula ali é, da questão até da, da de quem vai ser eleito de quem não vai ser eleito Interfere numa economia. Então, só para a gente lembrar, né, a análise do ISLM, tá, então é isso aqui. Então, é o mercado de bens, né, que é o lado real e essa divisão da parte monetária. E agora a gente coloca o mercado de divisas dentro dessa economia aberta, tá. Então, é. então aqui, né, é o, o lado real da economia, o IS, né, o curva IS, né, que é o, o, realmente o, o o lado da demanda, né, o PIB, que a demanda, né, é igual à renda, né, que a gente enxerga, consumo, né, que é com, em função da renda, menos os tributos, e investimento também, que é em função da renda, menos a taxa de juros e os gastos do governo, né, e o, é, as exportações menos importações. E aqui o mercado financeiro, né, que é a LM, é a moeda sobre o nível de preços, né, que já entende-se aqui que é o processo, que é, com a inflação, já está entendendo isso aqui, né? E que é a, a, a renda, que é em função da taxa de juros aqui, tá? Que é a mesma coisa da nossa renda em função da taxa de juros. Tá, estou aqui só colocando que a edição dos modelos. Então, aqui, é... Voltando à explicação, né? a curva LM para a economia aberta é derivada da mesma forma para a economia fechada. Então, o efeito da, da LM na economia aberta ou fechada vai ser o mesmo. Tá? A gente só vai ver uma diferença do que vai acontecer no balanço de pagamentos. Na curva IS, yes, ela dá um efeito. Por que, que dá um efeito na curva IS? Yes? Porque dependendo da situação, como está a demanda exterior, o nosso mercado interno aqui vai ser afetado pela demanda exterior. Então, de repente, assim, não é só a demanda interna que vai atender o meu mercado de bens e serviços, né? Lembrando que aqui o IES é o mercado de bens né, e serviços. Então, esse mercado de bens e serviços, ele também é atendido pela demanda líquida exterior, tá? Então, dependendo de como está a demanda, eu posso vir com o meu IES, a minha curva IES, aumentar o meu produto, aumentar a minha renda. Ou eu posso vir aqui e diminuir. Esse Y aqui, gente, é, é aquela questão mesmo que a gente sempre fala, tá? É, é consumo, mais investimento, mais gasto do governo, é a renda nacional. Eu entendo como renda nacional, tá? Então, por isso que às vezes eu sempre repito, renda, para vocês entenderem que, lógico, a gente está falando de forma agregada. Então, renda nacional, tá? Entendendo que nós estamos tra trabalhando o lado, né, que a gente entende quando a gente trabalha... É, Dentro da disciplina de, eu falo contabilidade social, né, contabilidade nacional, a gente está trabalhando o produto pelo lado da demanda. Tá? Então, por isso que eu coloco aqui da questão da renda nacional. Tá? Então, dentro da macro. Porque Keynes, ele, quando ele mesmo já coloca o seu conceito lá, ele fala que o importante para a economia é a demanda. Então, por isso que sempre quando a gente vai estudar macro, né, os modelos macroeconômicos, a gente se enxerga bem dentro do lado da demanda. Então, aqui, dependendo da demanda líquida exterior, se ela estiver alta, né, a gente vai ter um IS yes realmente mais alto ali. Nós vamos já para o... aqui é só é toda essa explicação, tá bom? É, aqui. Ah, então vou, vamos pensar aqui na mobilidade perfeita e mobilidade imperfeita de capitais, ó. Vou botar aqui, eu pulei lá na... já ter colocado antes para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho a curva L&M e a curva IS. Yes. Então, o que, que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar o balanço de pagamentos, certo? Então, eu vou, vou trabalhar a economia aberta, tá? Por que, que eu tenho que sempre pensar aqui? É, eu, eu vou trabalhar da mesma forma com o e L&M, com a taxa de juros. Só que agora vai ter um efeito diferente. Isso você pode, vocês podem perceber até agora na própria economia. Essa relação entre a taxa de juros interna e a taxa de juros externa. Então, assim, se eu tenho uma taxa de juros interna maior do que a internacional, o que, que vai acontecer? Né? É, eu tenho a taxa de juros interna, aqui ela é bem maior, a internacional ela é menor. Então, por mais que tenha um risco, Brasil, alguma coisa, as pessoas vão investir mais aqui. Então, você vai ter um formato diferente, você vai ter uma economia entrando muito mais recursos tá? Recursos externos. Se eu tenho uma taxa de juros muito aqui embaixo, ó, né, a taxa de juros, esse zinho aqui é a, a interna, tá? Esse aqui é a externa. Se eu tenho uma taxa de juros aqui, né, é muito mais baixa do que a externa, o que que vai acontecer? Simplesmente aqui, né, eu vou ter simplesmente mais saídas, tá? Então, digamos aqui, por exemplo, é Brasil, né, Estados Unidos. Então, o que, que acontece aqui? Se eu tenho aqui, Brasil, uma taxa de juros mais baixa que a taxa de juros do mercado externo, o que, que vai fazer acontecer? Vai sair daqui. Certo? Então, eu vou simplesmente... É ter o, o, toda a parte de, de, de, que demanda de dólar no mercado financeiro, né? O meu, meu movimento de capitais vai ser muito intenso na saída, tá? Então, eu vou sair bastante. Então, o que, que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma demanda muito maior por dólar, tá? Então, essa demanda muito maior por dólar vai fazer o quê? Vai deixar a nossa moeda, simplesmente, ela vai ficar... É, ela vai perder mais valor do que o normal, né? Por exemplo, se para ter um dólar eu precisava de três reais, agora, para ter um dólar, eu preciso de cinco reais. Tá? Então, é, é, dólar é mercado, né? Oferta e demanda. Então, se a demanda está muito maior aqui, né? Porque vai acontecer por quê? A taxa de juros caiu aqui. Então, o que, que vai acontecer? Simplesmente, meu fluxo de capitais vai sair muito mais do meu balanço de pagamentos, Tá? Se eu tenho uma taxa de juros aqui maior do que a taxa de juros internacional, o que, que vai acontecer aqui? Simplesmente eu vou entrar muito mais capital. Ah, então eu vou ter uma oferta maior aqui que vai entrar simplesmente em dólar. Né? Então essa relação aqui já vai ser contrária. Né? Se até então eu precisava de cinco reais para ter um dólar, eu vou né, começar a baixar nisso no nível que eu vou ter... Para ter um dólar, eu vou precisar de três reais. Então, essa vai ser a relação, tá? Por isso que há essa relação entre a taxa de juros aqui. Essa mobilidade perfeita de capitais aqui, é, é o que ele coloca, né? Pontos acima da curva do balanço de pagamento, indica que a taxa de juros interna está mais alta. Bom, então, todos os pontos que for aqui acima, ó, a taxa de juros está mais alta. Tá? A taxa de juros interna. Então, eu tenho um superávit. O que, que é esse superávit? O superávit dessa entrada, né? Essa entrada aqui de capitais. Então, a minha taxa de juros aqui, ela está muito maior. Tá? A taxa de juros interna, ela está maior. Então, eu tenho essa entrada de capitais. Tá? Então, quando eu tenho essa oferta maior aqui, eu vou ter um superávit. Quando eu tenho uma taxa de juros menor... Né, eu vou entender o quê? Eu vou ter que eu tenho um déficit, meu balanço de pagamentos, tá? Simplesmente tá, vou falar a palavra debandando, né, mas é isso mesmo, tá? Eles estão debandando do mercado interno, então eles vão simplesmente, né, demandar muito mais pela moeda estrangeira, então o que, que vai acontecer? Eu vou simplesmente perder o valor da, da minha moeda, né, e simplesmente valorizar muito mais a moeda internacional, Tá? Aqui, né, pontos abaixo, indico que a taxa de juros está mais, mais baixa, tá? que é internacional, e a entrada líquida de capitais é menor do que necessária para cobrir o déficit do balanço de pagamentos. Se ela está mais alta, a entrada líquida de capitais é maior. Eu não sei se vocês sentiram isso ultimamente no mercado, né? principalmente dentro do Brasil. Só que aí a gente vai ver um outro efeito né? disso aqui, porque... A gente, na entrada líquida de capitais, né, você sai, é, aí a gente vai perceber o quê? Que com relação a capitais, a gente vai realmente ter uma, né, ou uma entrada maior ou uma saída. Mas com relação a bens e serviços, a gente vai ter um outro parâmetro. Ah, a gente vai ter uma outra relação aí, que muitas vezes acaba esse balanço de pagamento dando um determinado equilíbrio. Então, o que, que eu entendo por mobilidade perfeita de capitais? Quando vocês chegarem e ouvirem falar mobilidade perfeita de capitais, é aquela, aquele país em que ele tem... Ele está sempre procurando que a sua taxa de juros se iguale à taxa de juros internacional. Porque ele tem que ter esse equilíbrio dele no balanço de pagamentos. É diferente de um país como os Estados Unidos, por exemplo. Se os Estados Unidos chegar em determinado momento e falar assim, ah, eu vou aumentar a minha taxa de juros e que se dane o mundo, ele vai dar um efeito nos outros. Agora, países menores, eles sempre vão querer dar esse equilíbrio na taxa de juros. Quando a gente fala que vai estar tá igual, não significa que está igual, igual, igual. Ele está mais ou menos num determinado ponto ali, sabe? Entre, aquele, é, entre um valor maior e uma segurança dentro do, do próprio país tá é, o que eles falam da questão do risco né onde você tem uma taxa mas você ganha ali também na, no retorno do risco ali tá ah, então você tem é por isso que fala mobilidade perfeita na aula que vem a gente vai tratar mobilidade imperfeita mas depois eu vou procurar fechar um todo para vocês entenderem a diferença de um para outro mas na perfeita é isso mesmo essa igualdade aqui sempre vai buscar essa é por isso que fala, mobilidade perfeita, e muitas vezes vocês vão, vão encontrar, assim, em, em países menores, né, eles vão dizer assim, tá? E depois eu vou lá na tabelinha, mostro para vocês como é que está escrito lá. Então, aqui, né, vai ter essa entrada líquida maior de capitais. Portanto, o país apresenta um déficit no balanço de pagamento que terá que ser financiado com a diminuição de suas reservas internacionais, tá? Então, essa aqui... Né? É, pontos abaixo, né, daqui da, abaixo da quinta internacional, a entrada de capitais é menor. Então, vai ter que cobrir aqui. Esse modelo é aplicável a países, a pa, aqui, né, o que eu falei para vocês, a países de pequeno porte, que não importa a restrição, é movimentações de capital do exterior, tá? Aqui, mais a continuação, né, do que eu falei para vocês, que ela tem que ter essa igualdade inevitável entre as taxas de juros, mas há sempre assim, um determinado ponto, né, não é igual, igual, tá seis, cinco, né, e tá em relação ao que tá hoje. Eu, eu não, não lembro, a internacional tá, tá equilibrada mais ou menos, a gente sempre teve uma taxa de juros muito mais alta do que a internacional, então a gente sempre teve... É, a gente agora acho que vocês percebem que até teve essa relação cambial muito do que tá hoje né que deu essa debandada do, do, do nosso país de, de capitais porque justamente a taxa de juros ela foi lá embaixo além da taxa de juros lá embaixo ainda, ainda, na questão do risco ele ainda teve aquela desconfiança com relação ao país houve uma debandada realmente né então o que que aconteceu as pessoas demandaram muito mais o dólar, né, houve o um, um, um aumento da demanda por dólar. Então, acabou que houve, né, um déficit realmente do câmbio nosso, né. Então, a gente precisa hoje, se eu não me engano, acho que é de 5,40, R$ reais e centavos para ter, não sei se é 5,30, né, hoje eu não olhei, gente. Te juro, hoje eu não, não consegui olhar. É, para ter um dólar, tá, essa relação aqui. E é justamente é, questões que, que aí vocês começam a enxergar um pouquinho que às vezes a própria estratégia hoje é, é essa estratégia mesmo, né? Além de outras coisas, né? Que, que diminui também realmente o custo né Do, dos, dos títulos públicos, né? Quando você baixa taxa de juros, você deve menos também. É, caso seja temporário, maior que ir, haverá uma entrada líquida de capitais, né? uma vez que os investidores serão atraídos para maior rentabilidade da taxa interna o aumento da procura pelos ativos internos para que a sua geração diminua esse processo persiste até a diferença que seja eliminado então em determinado momento ele vai voltar no equilíbrio de novo se a taxa tiver muito menor vai forçar em determinado ponto para que essa taxa volte ao um equilíbrio tá, dentro dessa economia é lógico aquilo que eu digo para vocês, contudo mais constante. Porque daí você fala, nossa, professora, mas hoje está demorando para que essa taxa volte a ficar um pouco maior e a gente volte de novo a, a amortizar esse déficit aqui, né? ou amortizar essa, essa questão do, da relação né, cambial. Mas a gente está vendo que está favorecendo muito as exportações. Então, por mais que no balanço de, de ativos financeiros a gente tenha né, um, um déficit ali, a gente, no balanço de, de bens e serviços, lá, a gente acaba tendo, né, é, mais ali, né, então acaba, de certa forma, o balanço comercial acaba tendo seu equilíbrio ali. Aqui, política monetária expansionista, clame flutuante. Então, aqui, ó, é, de, quando o governo, por exemplo, ah, o, é, houve uma política interna e o governo está aplicando uma política fiscal expansionista. É, com o câmbio e o câmbio é flutuante é, digamos que essa é uma situação bem que está acontecendo agora né na nossa economia ah, então esse seria um bom exemplo para a gente estar tá olhando aqui ó política monetária expansionista por que expansionista o que que aconteceu nesse momento ó a lei do governo tá com é, a renda renda Brasil não é renda Brasil né gente como que é o nome tá distribuindo renda né porque agora é com a pandemia é, eles estão distribuindo renda. É, baixou a taxa de juros, né? O que, que é isso aqui? É uma política monetária expansionista, tá? Então, e a economia aberta, né? Então, a economia aberta, o nível de taxa de juros interna não pode permanecer inferior ao mundial, porque haverá saída líquida de capital e, o, e o, do país procurando maior atratividade das taxas internas. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Haverá maior saída de capitais. Não é isso que está acontecendo hoje? Né? Então, aqui, ó, a taxa interna está menor que a externa. Então, o que, que acontece? Ó, houve, simplesmente, né, é, eu tenho esse nível de produto. Né, o que, que aconteceu? A economia, quando, quando eu aplico, aplico uma política monetária expansionista, a minha ideia é aumentar a renda. Tá? Então, o que, que acontece aqui? Eu apliquei uma política expansionista. Eu simplesmente estou aumentando renda. Tá? Então eu saio desse nível de renda para este nível de renda, tá? Que é isso mesmo que a política expansionista quer fazer. Quando a política é contracionista, ela quer reduzir. Por que que acontece uma política ser contracionista? Geralmente a política ela é contracionista quando eu entendo que a minha inflação está acima da meta. Lembre-se sempre disso. Eu só vou aplicar uma política contracionista quando eu entendo que a minha inflação está acima da meta. Ah, por isso que existe um regime de metas de inflação. É que é justamente para ter esse controle né, da, do processo inflacionário. Ah, então, é, por que, que tem controle do processo inflacionário? Porque se você tem uma economia onde a moeda dela, né, é, ela está tão ofertada dentro do mercado, dentro do mercado, que ela perdeu o seu valor. Né? É, Aquela, né, quanto mais, quanto mais produto, quanto mais coisa dentro do mercado, é lógico que você, né, perde o valor, né, você acaba tendo, desvalorizando ali. Então, isso é o que acontece com a moeda, por isso que há esse controle maior e há um regime de metas para ter esse controle, tá, então, uma política monetária expansionista com um câmbio fixo, com o câmbio flutuante, qual vai ser o efeito com a economia aberta e dentro de uma mobilidade perfeita de capitais? Aquele país que quer seguir uma taxa de juros igual à da internacional, porque ele precisa ter nas suas reservas cambiais, ele precisa controlar suas reservas, e ele precisa de capital externo, tá, gente? Então, lembramos assim isso, tá? dentro do, dessa mobilidade perfeita de capitais aqui do MPK que eu abreviei assim, mas se encontra nos livros abreviados desse jeito. Então, o que, que acontece no momento aqui? Eu tenho realmente o um momento do produto. Meu produto sai daqui e vem para cá. Só que quando eu baixo a minha taxa de juros, eu tenho o um momento da renda. né E eu baixei a minha taxa de juros. As minhas reservas e eu... o o meu mercado aqui, ele começa a debandar, ele começa a sair daqui do Brasil e começa a ir para os Estados Unidos, né? Então, eu tenho uma saída de capitais. Quando eu tenho essa saída de capitais, a minha moeda aqui, né? Eu vou colocar um Ezinho, porque assim não consigo fazer muito bem. Ele começa a desvalorizar, Tá? Então, eu tenho uma desvalorização da minha moeda. Vocês sentem que isso está acontecendo hoje? Né? Que simplesmente, o que é que é essa desvalorização mais uma vez? Eu precisava de 3 um, de reais para ter um dólar. Agora eu preciso de 5,40 para ter um dólar. Aí, ah, o que que me favorece? O que que salva um pouco esse balanço de pagamento? O que salva é as exportações. Tá? O que vai salvar aqui um pouco é as exportações. Mas, dentro das transações correntes, eu vou ter simplesmente um déficit. Tá? Eu vou ter aqui um déficit. Nas transações correntes. E, além de tudo, eu vou ter né, aqui... É... Um, eu vou ter esse déficit dentro das transações correntes e ainda vou ter esse aumento aqui. E vou favorecer as exportações. Só que no final das contas, como eu tenho uma mobilidade perfeita de capitais e eu quero me igualar, eu, eu tenho essa necessidade, porque eu sou um país pequeno, eu tenho essa necessidade de estar igualado às taxas de juros internacionais para eu ter as reservas, para eu ter as minhas garantias aqui. O que, que eu faço? Eu volto a minha taxa de juros, mais ou menos, para o meu ponto de equilíbrio aqui. Tá? Volto aqui. E por que, que meu produto cresce mais uma vez aqui? Olha só, eu saio dessa e esse, ainda vou para essa aqui. Por que, que ele cresce mais uma vez aqui? Por causa das minhas exportações. Do meu comércio internacional. Tá? Que começa a favorecer aqui. Certo? Então, aí eu tenho, mesmo assim, eu tenho. Então, é, numa política monetária expansionista, é, é favorável você aplicar uma política monetária expansionista com câmbio flutuante no país pequeno? A gente entende aqui que é favorável. Tá? Lógico, com equilíbrio. né Mas é favorável por quê? Porque, de certa forma, eu cresço um produto. Tá? E eu procuro manter aqui essa o meu o meu a minha a minha função o que eu quero com uma política expansionista não é crescer o produto não é deixar essa economia mais forte não é fortalecer né é um, um nível de renda o um nível de produto é então ela é favorável tá então ela realmente favorece uma política monetária expansionista com câmbio flutuante favorece é lógico que no curto prazo, no, ou no médio prazo, eu tenho que ter um controle maior inflacionário, eu tenho que pensar que essa aqui, que assim como favorece as exportações, eu vou receber mais, né, porque com as exportações eu também vou ter uma entrada de, né? quando eu vendo, eu tenho uma entrada de moeda estrangeira, né, aqui. Só que eu também tenho que lembrar que muitas coisas, isso eu estou falando para vocês no médio prazo, tá? Que o, que, que, qual que é o efeito no médio prazo? Só que muitas coisas eu também importo do mercado internacional para produção, insumos básicos, então eu acabo muitas vezes gerando um processo inflacionário, tá bom? Mas é só para vocês entenderem que no curto prazo esse efeito é positivo. Uma política monetária expansionista, esse, esse efeito é positivo. tá? Eu saio desse nível de produto, vou para esse e em determinado prazo eu, eu vou para esse aqui e ainda aumento a minha taxa de juros e começo a chegar no equilíbrio ali, tá bom? E se o meu câmbio for fixo? O que que acontece? Neste caso, se eu fixo uma taxa e eu digo que o meu, a minha, eu, eu tenho que ter um, uma relação cambial de 2,50. E aí, eu aplico uma política monetária expansionista E aí, eu começo a aumentar, eu saio daqui e venho para cá nesse nível de renda. Eu baixei a minha taxa de juros, não é isso? Houve o quê? A mesma debandada. Daqui, né? do Brasil para cá houve uma demandada eu começo a desequilibrar minha moeda no começo aí eu, eu cada vez mais pessoas as pessoas vão quê? demandando eu não tenho oferta eu tenho demanda as pessoas demandam então saindo daqui né o que que começa a acontecer eu começo a aumentar essa relação cambial então, de de 2,50 eu começo a 3, eu começo a 4. Como eu digo que o meu câmbio fixo é 2,50, eu começo a mexer nas minhas reservas cambiais. Eu, eu sou obrigado a entrar em 1900, eu acho que foi em 1990, 92, 92, 94. Acho que até 94 o câmbio era fixo. Não lembro certinho, mas até 94 o câmbio era fixo. Então, o Brasil não conseguia esse controle aqui. Ele tinha que mexer muito nas suas reservas cambiais, sabe? Mexer nas suas reservas cambiais e, e, e equilibrar e controlar até muitas vezes a questão das exportações, das importações, para dar esse equilíbrio. Então, uma política expansionista, monetária, expansionista, com câmbio fixo, ela não é... Não é das, ali tem livros que falam que não é favorável de forma alguma, tá? E eu concordo com isso, ela não é favorável. Porque você tem que ficar muito entrando lá. Aqui, acho que eu coloquei aqui, embora a saída de capitais aumente a procura por divisa estrangeira, isto não provocará desvalorização da moeda nacional, porque o Banco Central intervirá no mercado de câmbio. Sim, ele vai ficar o tempo todo intervindo. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai acabar tendo que de novo intervir, de novo tirar a moeda do mercado. Tá? Aí ele não, ela não consegue ser efetiva. Ah, uma política expansionista com câmbio monetária lembre bem a monetária expansionista com câmbio fixo ela não consegue ser efetiva tá não tanto quanto a política monetária expansionista com câmbio flutuante tá que é aquele é lógico que o governo vai ter assim, um pouquinho de um parâmetro ali de um de um controle né ah pode chegar a R$ reais aí aí ele vai ter que pensar se, se é favorável mesmo ou não, e como é que está a economia para que chegue a seis reais, tá? Se vai ser muito mais prejuízo para a economia ou não. Mas quando o câmbio é fixo, é bem mais complicado uma política monetária expansionista, tá? Então, ela não há efetividade. Nos livros, na maioria dos livros e dos autores, vocês vão encontrar isso. Monetária expansionista não há efetividade, tá? Porque o Banco Central, ele vai ter que intervir e ficar sempre cuidando, né, dali da cordinha do cachorro se vai soltar mais ou não tá aqui acho que as conclusões que eu deixei para vocês eu aqui daí quem quiser dar uma lida nesse aqui depois ó, duas conclusões importantes política monetária na economia aberta com perfeita mobilidade de capitais na semana que vem eu vou, vou falar para vocês da imobilidade da imperfeita, tá? Taxas fixas de câmbio é impotente para alterar o nível de renda. Tá? A política monetária, a economia aberta, como perfeita feita a política expansionista, taxa de câmbio fixa é impotente para alterar o nível de renda real. Na economia com essa característica, se o Banco Central assume o compromisso de manter a taxa fixa, ele perde o controle da oferta monetária, tá? Então, não tem como, ele vai ter determinado esse equilíbrio, ele vai ter que entrar de novo no mercado, retirar a moeda novamente, então ele não dá aquele efeito que ele procura dar, tá? A taxa de juros interna cai, a taxa de juros abaixo da taxa externa, desencadeando uma saída maciça de capitais, a intervenção do Banco Central para manter a taxa de câmbio fixa faz com que a oferta de moeda caia de volta para o nível inicial, tá? Então, não tem efeito mesmo. Tá bom? É, política fiscal. Tá. Aí, diferente, a gente vai ver na política fiscal, né? que é um efeito totalmente diferente quando a política é fiscal. A política fiscal expansionista, quando o câmbio é fixo, ela tem um efeito diferente da política monetária. Ela, ela é mais positiva do que a monetária. Tá? Mas vamos, vamos ver primeiro a política fiscal expansionista, com, simplesmente, o câmbio flutuante e o movimento, né, a mobilidade perfeita de capitais. Aquela mobilidade onde aquele governo, aquele país pequeno, está sempre querendo equilibrar sua taxa de juros com a internacional. Em um regime de taxa de câmbio flexível, o efeito da política expansionista sobre o nível de renda de equilíbrio da economia é nulo. Por que, que ele é nulo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó. A política fiscal expansionista, câmbio flutuante. Essa valorização, estando operando na condição marshall lane provocará a deterioração do saldo da balança comercial de tal forma que a curva S tende a se deslocar para a esquerda. Esse processo continuará até I. Tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho uma política fiscal expansionista. O que, que eu faço? Eu simplesmente aumento os gastos do governo... E reduz o tributos. Então, toda vez que a gente pensar numa política fiscal expansionista, sempre vai ser isso, gente. Tá? Por mais que fale assim, por que aumentar gastos de governo, professora? Porque nós já estamos reduzindo a nossa arrecadação. Tá? Então, na maioria das vezes, eu vou encontrar a questão assim: aumento dos gastos do governo. Muitas vezes não diz uma política com aumento do gasto do governo. Aí você já fala, opa, política expansionista, tá? Nem sempre vai estar citado lá, polícia expansionista. Então, eu aumento, a minha ideia do que é uma política fiscal expansionista? É simplesmente aumentar o nível de produto, tá? Então, eu aumento os gastos do governo e reduzo os tributos, tá? Então, aqui. Em primeiro momento, o efeito da política fiscal expansionista é de deslocar para a direita a curva IES. O que, que é esse deslocamento da direita? Eu realmente saio daqui, de um nível de produto, e vou para o Y'. Tá? Então, eu aumento realmente o nível de produto. Tá? Lembrando que é com câmbio flutuante. Eu saio desse A e vou para esse A aqui. Então, eu tenho realmente um aumento da curva e S aqui. Tá? É, o que, que acontece depois, né? É... O efeito da política expansionista é deslocar yes. Entretanto, como I é igual, né, a taxa internacional, né, ela é simplesmente maior, a taxa interna, ela é maior do que a taxa externa, haverá uma tendência à entrada líquida de capital, de capitais, em função da maior atratividade da taxa interna. O que, que acontece aqui, então? A minha taxa de juros aqui, ela é maior do que a taxa de juros interna. A taxa de juros interna, ela é maior do que a internacional. Então, aqui ela vai ser maior, tá? Neste ponto aqui. O que que acontece? Eu tenho uma entrada de capitais. Então, eu tenho uma oferta aqui. Tá? Eu tenho uma maior oferta aqui. E o que que acontece com essa maior oferta? Eu tenho, simplesmente, uma redução do câmbio. Então, o que é que acontece? Eu tinha uma relação de três, de quatro reais, né, por um, quatro reais para ter um dólar, eu passo a ter o quê? Passo a ter dois e cinquenta, três reais para um dólar. O que que acontece nessa situação? Eu favoreço muito aqui, além de eu estar com as minhas reservas cambiais a mais, porque eu tenho uma oferta, eu não vou favorecer as minhas exportações, eu vou favorecer as minhas importações. Certo? Isso no contudo mais constante, tá? Eu não tô pensando em outros fatores, tá bom? Eu sei que a gente, se a gente colocar outros fatores ali, a gente vai ver outras coisas. Então, o que, que acontece aqui? Eu vou favorecer as minhas importações. Simplesmente eu vou ter entrada de produtos estrangeiros, externos. As pessoas vão consumir mais em bens e serviços. Vão viajar, vão não sei o que. Né? Elas vão acabar demandando. E eu também estou aqui, né? Eu estou com a reserva, estou com oferta mais de dólar. O que, que acontece? Eu acabo tendo um efeito um pouco negativo no meu produto. Eu volto para um nível de produto um pouco menor aqui. Eu acabo reduzindo aqui o meu nível de produto interno. Ó, eu volto para cá. Tá esse Y duas linhas aqui, tá? Que é isso que... Isso que ele coloca aqui. Isso terá uma consequência com o aumento da oferta de divisas. Na ausência da intervenção da autoridade monetária, ocorrerá a valorização da moeda nacional, a diminuição da taxa de câmbio. Então, a, no, a minha moeda nacional valoriza. O poder de compra interno aumenta. Tá? Essa valorização, estando operando nessa condição que ele coloca, né, que Marshallene coloca, que é essa condição de que começa a entrar aqui muito. Você começa a ter uma relação cambial mais favorável, você favorece as importações, tá? provoca uma deterioração no saldo da balança de pagamentos. Porque a gente sabe, se eu tenho mais importação do que exportação, né, eu vou ter o que? Eu vou ter um balanço de pagamentos negativo. Tá? Provocará um saldo do balanço de pagamentos de tal forma que a IS tende a deslocar de novo para a esquerda. Né? Então ela volta aqui de novo para a minha esquerda. Até então eu estava aqui ó, na minha direita. Estava né? pensando aqui, ó, ó. Tinha vindo aqui para a minha direita. Né? Ela volta para a esquerda de novo. Então eu tenho essa condição. Essa é a condição, tá? Esse processo continuará até que a taxa interna se iguale à externa de tal forma que o acréscimo da demanda agregada, proporcionado pela política fiscal, seja anulado, Está vendo? Então, diferente da política monetária, uma política fiscal expansionista com câmbio flutuante, ele não tem um efeito positivo. Tá? Ele já tem esse efeito, que é de anular. Tá? Ele, não, ele dá um efeito ali no curto prazo, um pouquinho, aí ele já já dá um efeito que ele volta de novo ali no nível de produto, já vem abaixo. Tudo isso vai depender de como está o mercado. Esse é baixo até quanto vai baixar isso, tá? É isso que esse autor coloca aqui, que, é essa, que tem muito, tomar muito cuidado com a política fiscal expansionista, câmbio flutuante, porque esse efeito aqui será anulado. Diferente da política monetária expansionista. Isso vocês têm que... Deixar bem certinho aí pensar, tá? Agora, a política fiscal expansionista, é, expansionista com câmbio fixo na mobilidade perfeita, ela já vai ter uma relação diferente. Por que ela vai ter uma relação diferente? Porque como o câmbio é fixo, essa autoridade monetária, ela vai estar tá controlando. E aí, se ela simplesmente aumentou a taxa de juros interna e está favorecendo a entrada ela tem reservas cambiais. Então, ela pode ter um maior controle aqui no câmbio fixo do que no câmbio flutuante. Tá? Então, ela tenderá, né, ela vai ter aí, né, a simplesmente ter um efeito positivo na economia. Ela não vai ter um efeito negativo, não é um efeito nulo, né, não falo negativo, é um efeito nulo que não vai dar ali aquele efeito é, que é o desejo realmente de aumentar o produto. Ela pode dar um efeito contrário, que é de anular ali e reduzir. Mas se o câmbio é fixo, esse efeito já aí já é positivo, tá? Ele já não, não vai ser negativo ali na, na economia, não. Tá? Então, lembrando isso, uma política fiscal expansionista, ela é mais favorável com o câmbio fixo, né? aquele câmbio mais controlado. Desde que essa taxa de juros, né, aqui, né, seja realmente acima da internacional ou no equilíbrio aqui onde ela tá igual à taxa de juros internacional ah, é aqui é a mobilidade imperfeita feito na mobilidade imperfeita entendendo isso que com mobilidade perfeita a taxa de juros interna ela deve se elevar ela não, não é obrigada a ficar igual a externa tá? então ela vai estar tá abaixo aqui ou ela vai estar tá muito acima. Tá? se ela tiver acima, é a mesma situação, até terá um superávit. Se ela estiver muito abaixo da internacional, ela vai ter um déficit. Mas ela não, não é aquela mobilidade perfeita, que é aquele país que quer ter a sua taxa ali igualada aqui, né? Ter, ter essa relação de igualdade, para que ela tenha um equilíbrio maior ali nas suas reservas cambiais, tá? Principalmente na sua reserva com relação ao mercado né, de divisas, que é o mercado financeiro, o mercado de divisas, Tá? E aquela tabelinha que eu coloquei para vocês, né, é livre mobilidade de, de capitais, né, sem mobilidade de capitais, mobilidade imperfeita. Então, essa livre mobilidade aqui é a economia pequena, né, é aquela mobilidade perfeita de capitais, tá, e aqui é imperfeita que a gente coloca. E aqui, ó, na mobilidade perfeita de capitais, a gente tem os efeitos, ó, regime de câmbio fixo, né, só para ver que eu deixei aqui para vocês. A política monetária expansionista, o nível de renda e taxa de juros constante, eleva o nível de renda e a taxa de juros. Né? É, política cambial expansionista, eleva. Política cambial, né? desvalorização cambial, eleva o nível de renda a taxa de juros é constante. Regime de câmbio flexível, elevação do nível de renda, taxa de juros constante. O nível de renda e taxa de juros permanece a mesma. Então, há uma relação nula aqui. Tá? quando o câmbio é flexível, tá? na política monetária expansionista e aqui, né, no câmbio, quando a política fiscal expansionista e o câmbio flexível, né, então o nível de renda e taxa de juros permanece a mesma, uma relação nula. Se o câmbio é flexível, na política expansionista, eleva o nível de renda e a taxa de juros é constante, tá? Então aqui. Isso na mobilidade perfeita. Se o câmbio é fixo, na política monetária expansionista, o nível de renda e taxa de juros constante. Tá? Então, com o câmbio fixo aqui, o nível de renda e taxa de juros vai ser constante, vai ser, tá? vai ter efeito aqui. Na política fiscal, quando o câmbio fixo, vai elevar o nível de renda e a taxa de juros constante. Tá? Então, aqui vai ter o efeito positivo quando a política fiscal for fixa. Tá? Quando o câmbio for fixo aqui na política fiscal. na política monetária, quando o câmbio for, tá? Quando o câmbio for fixo, não tem efeito. Tá? Só quando é o câmbio flexível. Tá? Então, aqui que a gente.